Eu não quero fugir à questão da, do Campeonato do Mundo, o Campeonato do Mundo é onde é. Todos nós temos uma posição sobre o que é que é o Qatar, uh, mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja naquele Campeonato do Mundo é que é uma das poucas seleções, aliás como a do Brasil, que conseguiu ser apurada para aquele Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo é lá, e quando formos lá, não vamos seguramente apoiar o Qatar, o regime do Qatar, a violação dos direitos humanos no Qatar, a discriminação das mulheres no Qatar. Não. Quando formos lá, vamos apoiar a seleção nacional. Vamos apoiar a seleção de todas as portuguesas e de todos os portugueses. A seleção que veste a bandeira. É essa a seleção que nós apoiamos. Apoiamos no Qatar, apoiamos em França, apoiamos na Índia apoiamos na China, apoiamos na Rússia, apoiamos onde a seleção estiver, é a nossa seleção, e nós estamos sempre com a nossa seleção, porque a seleção veste a nossa bandeira e é a nossa representação. A única divergência que podemos ter mesmo entre, com o Presidente Lula é quem é que vai ganhar a final. Olha, eu posso humildemente dizer a vocês que depois de 20 anos chegou outra vez a ver do Brasil voltar a ser campeão do mundo. Ah, primeiro, porque algumas seleções importantes não estão bem. Segundo, porque um país que é tetracampeão não vai, que é a Itália. Terceiro, que o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás. E, portanto, o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo. Eu, sinceramente, eu nunca tive tão esperançoso que o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar, eu ficarei muito feliz, porque acho que Portugal, depois de ganhar a Copa a Europa, merece ganhar uma Copa do Mundo.